Seu nome completo? Amarildo de Sa Silva. Ô Murilo! Amarildo de Sá Silva, mas Amarildo ninguém conhece, só conhece Pochita. Você é buziano, <risos> né? Eu nasci de parteira. Eu sou buziano, nasci de parteira na Praia dos Ossos. E a sua mãe era pescadora? Minha mãe era pescadora e morreu no mar pescando. Minha mãe sustentou sete filhos pescando. E morreu no mar pescando. Morreu com 54 anos pescando. Sério? Só sabia pescar, nada mais. Lá no criminoso. Isso. E por que, que ela pescava? O teu pai não sustentava a casa? Meu pai, a gente, ela teve uma falta de sorte, que o primeiro marido dela morreu no mar também. O barco virou e ele morreu no mar lá em Ilha Bela. E aí, depois de um bom tempo, ela casou com meu pai, que pescava também, mas não viveu muito tempo com a gente. Separou e ela ficou sozinha. E ela começou a pescar desde novinha. Ei! O que ela fez a vida toda foi pescar. Tudo que nos deu foi a pesca. A pesca sustentou sete filhos. Na época que Buzo não era nada. E hoje? Sozinho. E hoje é o quê? Hoje Buzo melhorou muito. Hoje né? Buzo mudou, hoje Buzo tem mais condições de ganhar dinheiro, é, tem mais fartura em termos de, de alimentação, em termos de, de parte financeira. Mas no Búzio antigamente era muito difícil, né? não existia dinheiro, existia troca, trocava as coisas. E o dinheiro não existia, o turista não tinha chegado aí. Depois que o turista chegou, o bus começou a alavancar e aí tá dando isso que está hoje aí, ó. Eu acho que é o melhor lugar do Brasil, Búzio. E a emancipação melhorou a cidade? Foi que deu força a essa melhor qualidade de vida de vocês? Ela melhorou muito a nossa qualidade de vida, mas ainda tem alguns, alguns obstáculos para passar. A gente ainda continua ainda pendurado um pouco do nosso umbigo em Cabo Frio. Eu só vou dizer que a gente vai ficar liberado quando sair 100% de Cabo Frio de qualquer outra cidade. usa é independente, ela tem como ver independente de qualquer um. Não precisa exportar a mão de obra, nem nada de outras cidades, nem de outros municípios. Búzios já tem tudo isso. Lá mesmo, defensor da cidade. De ah, eu passo mal para defender meu lugar. Eu passo mal, eu sou doente, sou apaixonado por Búzios. Eu sou apaixonado por Búzio. Era melhor Búzios na tua infância ou é melhor agora, você adulto? Eu acho que Búzios na minha infância era melhor, com todas as dificuldades que tinha. Porque na minha infância não tinha assalto, não tinha violência, não tinha droga do jeito que tem tá aí hoje. É, a gente não tinha o dinheiro, mas a gente tinha paz, tinha tranquilidade, né, é, é, é, eu acho que em termos de viver melhor, eu acho que no passado, com toda a pobreza que a gente tinha, a dificuldade, a gente vivia bem melhor. Hoje, tá, hoje, hoje acabou aquela história do, do cara deixar a janela aberta, do outro dar um café quando o outro não tinha, né. É, na verdade, a, a, a política hoje em Búzios está dividindo muito, né? Ela, ela, ela não está somando, ela está destruindo, destruindo famílias, né? Dividindo famílias, isso é muito ruim para Búzios ou para qualquer outra cidade, né? Agora, antes a qualidade de vida de vocês era difícil, não era? Não, a nossa Educação, qualidade de vida... saúde, Sim, sim, sim, sim. Antigamente a gente não tinha negócio de médico, era tudo rezar, era tudo erva, né? Ninguém tinha médico, mas também ninguém ficava doente, né? Você não comia enlatado, você não comia saquinho de batata. Então acabava quase ninguém ficando doente. Hoje tem mais doente do que antigamente. E hoje nós temos hospitais que não conseguem curar doente, que não conseguem salvar doentes, de verdade. Então morria menos antes. Não tinha essa saúde que tem hoje, ou essa estrutura, do que o que morre hoje. Né? Antigamente para morrer um cara levava um ano. Né? Hoje está morrendo toda semana. Então acho que antigamente a gente morria menos. Não tinha assim... A fartura, mas a alimentação era boa. Era peixe, era mandioca, era empim, era batata. Então, a alimentação natural. o nostálgico, Chico. Né? Sim, sim. Você tem quantos anos? Eu estou com 52 anos. Tem quantos filhos? Dois filhos e um neto. Feliz? Feliz, muito feliz. Eu vivo feliz. Presidente da colônia de pescadores, né? Sim, sim. Obrigado. Posso usar a tua entrevista? Com Na internet? Com certeza. Fica à vontade.